momento o irmão Viveiros vai partilhar conosco um bonito testemunho de graças alcançadas através da oração do Santo Terço. Grupo de Terço dos Homens da cidade de Andradas, Minas Gerais. Em 2015, os homens do Terço de Andradas fez uma campanha em favor do asilo da cidade de Ibitura que passava necessidades os idosos viviam em duas casas alugadas no centro da cidade uma para os homens e outra para as mulheres perceberam que as duas casas estavam em péssimas condições goteiras, madeiramento podre piso de taco saindo Havia um único banheiro para quase trinta idosos, entre homens e mulheres. Vendo essa situação, os homens do Terço ficaram incomodados. Foram conversar com o diretor e descobriram que havia iniciado uma nova construção, com duas alas, uma para os homens e outra para as mulheres. Esta obra estava parada por algum tempo. Conversaram com o engenheiro responsável e começaram a campanha para concluir a obra. O grupo do terço dos homens se envolveu na campanha. Em dois dias, tinham conseguido quase 70 mil reais. Concluíram a obra, e a partir dali, começaram a fornecer o leite para os idosos. Além desse gesto, atualmente, o grupo de Terço dos Homens está ajudando também o asilo da cidade de Santa Rita. Terço dos Homens. Não basta rezar, é preciso agir.